Eu preciso, você, Eu preciso de você, Bárbara. Tira de mentir, preciso... tira de a boca. Né? Ah, Olivier, cara, a Bárbara tá enlouquecendo. O que, que você gente... faz? Puta ah. merda! Cara. Gente... Você tira ela! <risos>